Muita gente tem me enviado mensagens pedindo para fazer um vídeo mostrando como comprar bitcoins. Então eu vou mostrar algumas formas, né, entre as inúmeras que existem. É, vou começar com a mais básica, que é simplesmente você comprar de alguém que você conhece. Se a, se a pessoa está pedindo um preço que você aceita, você compra pessoalmente e acabou. É, um dos sites que promovem essa compra pessoal, né, uma das formas pessoais ou online, é o Local Bitcoins. Então aqui você tem a reputação dos vendedores, né? ele até mostra pessoas que estão perto de onde você mora. Você pode colocar seu endereço aqui e ver a reputação e negociar. Ele tem um sistema de scroll para garantir segurança aí na, na sua compra, né? então é um, um dos sites aí que você pode usar. Lembrando, né, já adiantando que o Bitcoin não depende de nenhum site, tá? isso aqui é apenas um facilitador. Uh, outra forma aqui no fórum Bitcoin Talk uh, tem uma subseção em economia e mercado então tem, existem muitas ofertas aqui compro, vendo né vendo apartamento enfim já o mercado já está seguindo firme aí o Bitcoin e, e, e você, é uma outra opção aqui de você negociar né comprar ou vender Bitcoin uh, Outra forma, mercado livre, né? Só que não é muito interessante porque aqui estão pedindo uma fortuna pelo Bitcoin, né? Uh, você vê, a cotação agora está 131 dólares no MTGOX e tem gente pedindo quase 400 reais, né? Então não compensa. Se você comparar aqui colocar o Bitcoin, olha a diferença, ó. 285 reais, é bem melhor pagar menos, né? Claro. É, é, deixando claro que que o fato do, do, do Bitcoin ser, ser uh, vendido por um preço maior, tem, você tem que analisar os dois lados da moeda. Um, que você vai pagar mais né, em relação ao que você paga lá fora, mas também na hora que você vai vender, você ganha mais. Então, né, você, você tem que analisar os dois lados. A outra forma, o mercado Bitcoin aí, o pessoal já conhece, é a única bolsa aí do Brasil. É, vão aparecer outras bolsas, tá? mas enfim... Por enquanto não está dando para depositar em reais, mas segundo o site em junho já, já vai poder Seria uma das formas aí também, análogo ao MTGOX Que é o que eu vou falar agora, né? Para você transferir para o MTGOX, você pode usar o BitInstant, que é uma empresa de Nova York né? Pagar por boleto, eles têm uma parceria com o eBanks aqui E enfim, aí você manda lá para sua conta do MTGOX Que é a principal bolsa de, de Bitcoin do mundo ah, de novo, vou frisar, não existe site oficial do Bitcoin, ok? Todos esses sites aqui, eles, cada um tem, fez o, o, tem um sucesso em maior ou menor, menor grau devido ao seu mérito, devido às a, a, pessoas usarem. Não significa que porque a principal bolsa aqui é o, é o oficial, isso não existe. Lembre-se que o Bitcoin é uma rede descentralizada, é né? uma moeda baseada numa uma rede descentralizada. Uh, e aí... Voltamos aqui ao site onde você vê a cotação né, do, do MTGOX. Ah, eu também queria deixar claro que, que o Bitcoin não depende de moeda alguma. O fato de ele estar tá cotado em dólar é apenas uma conveniência, porque o dólar é a moeda mais influente do mundo. Você pode ver a cotação em qualquer outra moeda, euro, né, é, dólar canadense e assim vai. Então, é, Inclusive você pode ver de outras bolsas também. Né, o BTCE, por exemplo, que é russo tá mais tá, tá uma cotação menor né do que o Mt enfim uh, você transferindo os fundos para cá né você pode negociar uh, compre e venda a qualquer valor e aí fica a seu critério uh, então é isso uh, eu acho que eu dei uma introdução aí eu coloquei os links todos na descrição e reforçar aqui o blog que eu abri para as lojas que que aceitam Bitcoin eu continuo aceitando sugestões, se você é lojista aceita bitcoin, envia seu site para o meu e-mail que eu vou divulgar, né? então você só tem a ganhar, uh, se você conhece alguma loja que aceita bitcoin aqui no Brasil, também me avise, então é basicamente isso, é, vamos usar o bitcoin que vai ser bom para todos.